Se você já não aguenta mais trabalhar para os outros e nunca ter dinheiro e nem tempo para nada, eu vou te ensinar como ganhar 10, 20, 30 mil reais por mês com um único canal do YouTube. Eu vou te ensinar o passo a passo desde a criação do canal até como conseguir os elementos grátis para o seu conteúdo e as técnicas e configurações do YouTube para ter vídeos e lives rendendo muito dinheiro para você todos os meses e o melhor. Tudo isso por apenas R$ 29,90 e se você não gostar eu devolvo seu dinheiro. Comece hoje mesmo a criar fontes de renda passiva com quem já sabe como fazer.